Olá, internauta, seja bem-vindo! Estamos aqui para mais um vídeo! E o vídeo de hoje é um especial de Páscoa! E o jogo escolhido foi Tiny Toon! Então, sem enrolar, vamos pro jogo! Eu já conheci esse jogo, mas nunca peguei pra jogar. Quem recomendou esse jogo foi o Templar SP e o Retro Compatibilidade. Lembrando que você pode deixar sua sugestão de vídeo em, em qualquer comentário de qualquer vídeo. Então vai ser a primeira vez, vamos ver, no que eu, vamos ver como é que eu me saio. Eu me chamo André e você está Obliterando jogos Vambora Começando Inscreva-se e ative as notificações Para não perder os próximos vídeos Opa ha, Tomei dano mas já peguei coração ha, É isso aí Primeira fase já foi é, achei que ia ser mais difícil. Segunda fase. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. É isso aí, fase superada. Vamos lá, terceira fase. Nossa, tô louco. Ahá. Gostei do jogo, não conhecia. E agora vamos para o chefe. Temos aí o Taz controlado pelo pelo doutor. Toma! Literar. É isso aí. É isso aí. Conseguimos. É isso aí. Mais uma fase superada. Vamos lá, próxima fase. Vai, vai, vai, vai, vai. Para cuidar do espinho, errou a plataforma. É isso aí. E vamos para a próxima. Vamos lá. Dito. Nossa, um coração só. Nossa, esbarrei no turbo aqui. <risos> Inscreva-se e ative as notificações, para não perder os próximos vídeos. É isso aí! Muito bom, e agora... Opa. <risos> ah, moleque. E agora vamos para o chefe. E olha o coiote aí. Hip, hip. Toma! Ah. Toma! Ah, o que? Tomei dano já tendo finalizado Será que eu podia ter perdido aqui? <risos> é isso aí, conseguimos Se vocês quiserem que eu continue esse jogo Deixem aqui nos comentários Então é isso, muito obrigado E até o próximo vídeo Feliz Páscoa